João Dino, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marlene, boa tarde, telespectadores, boa tarde é nossa. Eu estou hoje aqui, voltando no passado, fazendo uma homenagem aos celesteiros da minha querida Icó do Ceará. Selecionei algumas músicas, se der tempo a gente cantar, vamos fazer essa homenagem a Doutor Quilom, ao Edmir Peixoto, nosso querido Piolho, uhum. é, é, é, Imad Jurema, nós temos alguns celesteiros... E um dos principais, para mim, que cantava e eu gostava de ouvir, chama -se Zé Dianete. Seu pai. Meu pai. Muito bem. Era um celesteiro. cantava com a caixa de fósforo, né? A gente tem recordações dele fazendo isso. E eu tinha minha Marcela Moreira, a minha professora Timinha. Ela cantava em todas as reuniões. Eram duas músicas que ela cantava, mas marcou, marcou a vida da gente. E me marcou e eu marquei a vida de muita gente também cantando essas músicas até hoje. Muito bem, então vamos ver como é que fica, né? João Dino e Hugo Linardi. Olha que coisa linda, vamos, vamos acompanhar. Vamos ouvir a primeira. Essa é a homenagem ao doutor Quilom Peixoto. Meus cabelos cor-de-prata são beijos de serenatas que a lua mandou pra mim. Esses meus cabelos grisalhos hoje estão brancos no vale de um tinteiro de nanquim. Esses meus cabelos brancos Que hoje estão da cor dos bancos Solitários de um jardim Já sentiram tantos dedos E ouviram muitos segredos Que elas contavam pra mim Se hoje estão tão desbotados É porque foram beijados com muito amor e emoção E os beijos foram tão puros Que os meus cabelos escuros Estão da cor do algodão Já fiz tantas serenatas E a lua desfeita em prata Mandou mil beijos pra mim e os beijos foram tão puros Que os meus cabelos escuros Ficaram brancos assim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 Mandou me beijos pra mim E os beijos foram tão puros Que os meus cabelos escuros Ficaram brancos assim